Bem-vindo a mais uma videoaula do Topo RAM, clique no botão arquivo, imprimir, informe a região de impressão, clique no primeiro ponto, posteriormente no segundo ponto e aguarde ser exibido a janela de impressão. Informa o tipo de impressora, clica no botão propriedades, informa o estilo da orientação do papel, clica no botão avançado, selecione o, o tipo de folha que se deseja imprimir, clica no botão OK para confirmar. e aguarde ser exibido a janela de impressão. na janela impressão do topo RAM. novamente podemos refinar a área de impressão clique na caixa de um zoom total e clique na caixa de seleção para selecionar novamente a área de impressão. Informa o primeiro ponto. E o segundo ponto. Agora vamos ajustar a escala. Para as versões do Windows 8 ou inferior. No caso, eu quero imprimir na escala de 1 para 1000, a gente coloca 1000 aqui em cima. E para o Windows 10 a superior, a gente coloca a escala que a gente quer imprimir dividido por 10. No caso, 1 para 1000, eu vou colocar 1 para 100. Dividido, 1000 dividido por 10 dá 100. Clique no botão imprimir. Novamente, clique no botão imprimir. Clique em OK, quando for exibido de imprimir e aguarde visualizar a impressão. O visualizador de impressão você clica no botão Imprimir no primeiro botão imprimir no caso aqui estamos salvando em pdf os dados Informe o nome do arquivo, o diretório que você deseja salvar, clique no botão salvar E os dados salvo no formato PDF será exibido no visualizador de pdf galera espero que tenha entendido e até a próxima videoaula